Fomos sequestrados, colocados dentro de ônibus, dentro do qual ficamos 5 horas, as mulheres de idade se urinando, porque não tinha banheiro. Agora nos trouxeram aqui para um quartel, nos revistaram, e agora nos jogaram dentro de um estádio. Né? O que vão fazer, não sei. Provavelmente triagem, essas coisas. Mas esse é o Brasil que nos espera. É um Brasil triste e um Brasil de ditadura. Nossa senhora passando mal, estamos aqui dentro da sede da Polícia Federal. 10 para às 4 da tarde, ninguém forneceu almoço para nós, nem lanche, nada. Estamos uh, tipo empurralados, reféns é a palavra. Desde as 7 horas da manhã, a hora que avisaram que era para nós se dirigir lá ao fundo do quartel, que teriam uns ônibus nos esperando. Lamentável. Estamos aqui, sem comida, sem água, sem banheiro. E nós estávamos, umas 8 horas da manhã, umas 8 e meia, até as duas e meia da tarde, dentro de um ônibus, de em pé, cheio de gente, as nossas malas, tudo. Nós estamos tudo, tudo tipo mendigo, sendo humilhados. Não, dia 9 de janeiro de 2022. Sem comida, sem água. Então, todos eles não sabem nem o que fazem com a gente. Nós estamos sendo humilhados aqui, ó. Todo mundo com bagagem. Todo mundo com bagagem, gente de idade. Olha, o povo não cabe mais no ginásio. A fila faz a volta. O que, que eles querem fazer de nós? Quem está em casa aí, ó, sai pra rua, sai pra rua, vamos parar o Brasil. Nós temos que parar o Brasil, porque desse Amigo. jeito assim não dá, nós estamos sendo aqui presos aqui. Amigo.